Bom dia, sem divina. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Respire profundamente e a cada respiração se conecte com as energias de amor e proteção do Arcanjo Miguel. Agora vamos ao poderoso decreto de 21 dias com o Arcanjo Miguel, de proteção, cura e limpeza profunda. Hoje é o nosso terceiro dia deste ciclo. Não esqueça de ativar a legenda deste vídeo para me acompanhar, ou se preferir, imprima o decreto do link que deixei nas descrições deste vídeo. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura.